Não vai dar não, hein, galera, felizmente Ó, ó, ó, na moral, hein, na moral, hein Agora vai, sem acelerar, tamo descendo, tamo descendo, eu não acredito, velho. Eu não acredito, velho. Olha isso, galera, tamo descendo, eu não vou nem mexer Não vou nem mexer, eu não vou... Não vou... Olha, eu falei que era a última aquela, hein E eu fui de novo e tô descendo Não vou mexer, não vou acelerar Não tá muito rápido, tá 136 km por hora já é um pouco rápido, mas olha só, galera, conseguimos descer a rampa que nem Bob. Conseguiria descer, ou teria coragem de descer. Ah, moleque, vale seu like, o seu favorito. Lembrando que o primeiro vídeo que eu postei lá no canal do DJ foi de mega rampa. É, uma galera veio pro meu canal. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Agora a gente manda aquela manobra. Nossa, que isso? Que isso? <risos> vai, vai, vai, rapô! Tem que tomar cuidado ali Ai, ai, ai, nossa, mano Eu, acho... eu achei que eu ia de cara ali, velho Vamos lá, vamos lá 3, vamos... 300 e lá, vai Cacetadinha aqui No, no carrinho de compras Cara, eu sempre tive vontade De entrar num carrinho de compras E descer uma ladeira Estilo Jackass, tá ligado Eu sempre quis isso, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá não, não, não, não, Planetária, caralho Meu Deus do céu É, esses nomes tem que, que ser dado aí, malandro é, O bagulho é doido Até que saia a outra, né Vamos lá, hein Mano, isso aqui dá Mano, se empinar merda, velho Se empinar merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, já tá dando aquele friozinho na barriga Pra, pra grandona, malandro Ai, ai, é não, não, não, não. Yeah, Bits Nossa <risos> Galera, conseguimos Vai, vamos lá, hein Ah, é, peraí, peraí Calma, será que a galera vai cair, mano? Por enquanto Tá todo mundo de pé Caraca, moleque Vamos lá, super jump Aqui no GTA V Uma vez eu falei jump E o cara, jump? que é isso? Jump é salto, galera, é puro Só que eu falo dessa forma Então vamos lá uh, uh, uh. Vai dar merda, vai dar merda oh! Caraca, ninguém cai nessa, nessa bagaça, não Olhei, olhei, olhei, olhei, olhei Ai Então vamos lá, galera Vamos colocar a vida do presidente em risco aqui Descendo a mega jump Caraca, caraca, será que vocês vão... Eita, cuzão Olha isso, cara Que absurdo <risos> Vamos lá, vamos lá Mano, eu acho que eles estão grudados ali, velho Não é possível Não é possível oh, Pelo menos aqui eles desceriam normal, né? O negócio é o salto, né? Vamos ver se no salto vai dar alguma coisa Ó, oh, vou pegar aqui um, ó oh. oh! Vai, vai, vai, vai oh! Ninguém cai nessa porra, malandro. Olha isso. só o presidente. Vai cair de cabeça no chão. Que yes, isso, malandro. Olha aí. Tá tudo... Tá tudo sussa Tá tudo tranquilo. Sem problema algum. A senhora tá bem, minha senhora? Não, alguma reclamação aí sobre a nossa descida? <risos> ah... Que isso, cara? Olha aí, moleque. É um sofá gamer. E o pai e filho vai descer, hein? Vai descer. E vai dar merda. Talvez. Ou não. <risos> que isso, cara? Olha só que barbaridade, gente. Vai, galera. É o último. e, <risos> Caraca, moleque. Que coisa bizarra. Eu falei que era os veículos mais bizarros que você não viu. Vai, vai, vai, vai, vai dar ruim Meu Deus do céu Vamos ver primeira pessoa <risos> Olha o Michael aqui Olha o Jimmy Caralho, moleque, que loucura Que isso, moleque <risos> Olha só Ó, ó, ó Tá jogando, tá jogando Vai dar ruim, vai dar ruim Olha aí, olha aí, olha aí Caralho, moleque, que loucura Ó, oh, o um jump sinistrão. O um jump sinistrão. Ó, é -oh. uh, oh, até comemorou. Oh, até comemorou, até comemorou. Like a boss, mole Vai, vamos descer. Vamos descer de skate. Caralho, moleque, olha aí. Ó, oh, vou tentar acelerar, vamos tentar acelerar. Caraca, mano, tá... A 120 km por hora, hein. Ó, vamos tentar vamos tentar acelerar, vamos tentar acelerar. Eita bexiga, que porra foi essa? Apareceu um botão do dado aqui, velho. O negócio tá bugando, galera, o negócio tá bugando. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, uma aceleradinha, outra aceleradinha. Outra. Mais uma. 130. Caralho, aqui Vamos lá. Cento e... 120. Ó, oh, tá chegando na rama. Não corre muito, né, mano? Não queira exigir muito do, da, da, da, do Skating, não, hein? Ó. Oh. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Iiii! Show! Daria até pra fazer uma manobra aqui, ó. Rádio... Nossa! Salva, Leandro. Beautiful! Bom, conseguimos descer essa aqui, né? Não pegou muita velocidade como os demais pegam, mas... Legal, gostei, gostei, gostei Vamos pra segunda, galera, bora, bora, bora Bora lá, galera, vamos descer novamente O Franklin já tá aqui, ó Apostos Caralho, mano, que bagulho doido, né Se eu não me engano, o cara criou Uma inguine melhor pro skate Nossa, velho o que, que eu fiz aqui? Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai vai Ó, tem que dar as pedaladinhas Se eu ficar segurando o um botão, mano, sei lá O PC dá um Dá uns negócios aqui o cara criou uma engine nova do, do, do skate Depois eu vou instalar com um tempo pra ver se tá legal, tá ligado? Se dá pra fazer umas manobras e tal Até porque eu vou fazer agora, hein, mano Vou dar uns mortal Já pensou se os caras colocam, mano? Tipo um flip, um wall Tá ligado? Um kickflip Nossa, ia ser muito da hora, mano Muito, muito, muito da hora Galera, eu sou da época de Tony Hawk 2, mano Não sei se vocês aí tiveram a... Uma... deixa nos comentários aí se vocês jogaram O, o teclado não está deixando, o PC não tá deixando apertar o botão para acelerar aqui, não, velho. Da hora ele aparece uma mensagem maluca ali. Então, voltando a falar, vocês são dessa época aí? Matt Hoffman, Tony Hawk. Ó, ó, ó a manobra, ó, a manobra. Ó, a ousadia e alegria, ó a ousadia e alegria. Ih, vai dar ruim. Quê? Dá ruim o cacete, viado. Que os movimentos são friamente calculados. Caraca, valeu, valeu. Aqui no tubão, olha só, moleque. Olha a altura disso aqui, ó. Onde o avião tá passando ali? Mano, tá alto demais, cara. Caraca, eu nunca tinha usado essa rampa aqui. E por que eu vou usar ela? Eu vou tentar fazer uns bagulho doido aqui. Caraca, tem quase todos os carros do jogo. Legal isso aqui, mano. Tá tudo customizado. Nossa, galera Olha isso, moleque Ainda tem uns boost ali, mano Bom, primeiramente vamos descer ela Depois a gente desce a amarelinha tradicional Vamos ver como é que vai ser aqui a primeira Caraca Eu queria que, eu queria que essa moto, tipo, desse piruleta, velho tá legal Ó Eu quero fazer isso aqui, ó, ó, ó. Nossa, peraí e não dá, velho, não dá. Ela não gira, ela não gira. Uh. Caraca, moleque. Vai rampar, vai rampar. Uou, olha isso, cara. Nossa, ela não, tô, não é tão inclinada assim, mano. Vai dar merda, ó, ó, ó, ó. Nossa, quebrou o Franklin no meio, mano. Muito bem, viemos a falecer. Infelizmente não consegui fazer o que eu queria, porque é só com carros que dá para girar naquele tubo. Mas estamos aqui, galera, e vamos descer a segunda maior rampa do mundo. Olha a inclinação da garotinha, mano. Vou descer em terceira e em primeira pessoa para ver qual que vai ser a sensação. Seguinte, vamos ver quanto de velocidades a motoca vai pegar. Velocímetro ao lado. E só vamos Vai Caraca, mano Cara, essa já muito da hora, velho Acho que a Rockstar podia trazer uma moto dessa ia ser da hora pro jogo Vamos empinar, vamos empinar 300 km por hora 300 km por hora 300 e... 314, eu tô empinando, hein Vai dar pra dar uma girada louca oh! Oh, olha isso, moleque nossa, vai dar ruim, vai dar ruim, meu Deus Caraca, moleque Ai, quebrou o tanque Caraca, quebrou o tanque de gasolina, mano